Olá, meu nome é Aline Leão e eu estou falando de Belo Horizonte. Bom, hoje eu vim dar o meu depoimento pessoal em relação ao tanto que o curso da marketing foi fundamental para a conquista do meu grande objetivo, que era de ingressar na indústria farmacêutica. Eu vim do mercado de automóveis, eu trabalhei durante 11 anos com vendas de veículos, inclusive por último eu estava vendendo veículos na linha premium. prêmio. Porém, o mercado de veículos ele é muito sensível às alterações econômicas do país, políticas, então qualquer crise afeta primeiro o mercado de automóveis, que é considerado para muitos um bem supérfluo. Já o mercado da indústria farmacêutica é o último mercado a ser atingido. Então, eu já conhecia essa profissão de longa data quando eu tinha clientes que eram da indústria e que compravam veículos através dos seus laboratórios. Mas eu vim me interessar mesmo por essa profissão em 2015, quando um antigo colega de trabalho, que trabalhava comigo, minha concessionária, ingressou na indústria e me relatava que estava muito feliz e satisfeito. Na época ele chegou a me indicar, eu cheguei a fazer uma entrevista, mas eu estava muito crua. Eu não conhecia direito o que era a rotina do propagandista, eu não conhecia direito o que era o dia a dia. Então eu não passei nessa entrevista. E com isso, conversando com uma outra colega de trabalho, que também tinha interesse em ingressar na indústria, ela me apresentou o curso da Bente, que ela estava interessada em fazer, mas ela na época tinha engravidado, então por outros motivos ela acabou não fazendo. Mas eu resolvi apostar as minhas fichas mesmo com um pouco de pé atrás em relação se esse investimento valeria a pena ou não. E para minha grata surpresa, esse curso valeu muito a pena, porque eu não aprendi só o que era a rotina de propagandista. Eles entregam muito mais do que isso. Eu aprendi a ter autoconhecimento, eu aprendi a valorizar os meus pontos positivos, a valorizar a minha história, a ter orgulho dela e a saber o tanto que os meus é, atributos podem contribuir para a minha nova profissão. É, o melhor de tudo foi ter entrado na indústria sabendo que eu não tinha surpresas, porque tudo que eu estou vivendo agora, na realidade, eu já tinha conhecido teoricamente no curso, inclusive com várias simulações do que a gente fazia lá. Né? E eu tinha uma grande crença limitante, que era uma coisa que eu achava que me atrapalhava, até na questão de acreditar se eu conseguiria entrar ou não, que é a minha idade. Eu tenho 37 anos e não tenho filhos. E muitas pessoas me falavam que eu só conseguiria entrar na indústria, que é muito difícil, que só se eu tivesse uma indicação, né? E que por causa da minha idade ia ser mais difícil ainda. E... Aqui estou. Estou na indústria farmacêutica e estou muito feliz. Então a Bench, ela realmente fez o que ela se propõe a fazer. Ser ponte. Ela não vai te colocar lá dentro. Ela vai fazer você chegar lá dentro com os seus próprios pés. Hoje eu estou muito feliz graças à Benchmarking. Um grande abraço, desejo sucesso para todos e quero ver vocês lá na indústria. Até mais!